Bom, o Brasil, em termos de internacionalização hoje em dia, é, eu acredito que ele está bem mais desenvolvido do que estava há 4, 5 anos atrás, porque ele passou por um processo de evolução. Né? É, foram diversas experiências que as universidades brasileiras tiveram internacionalização e elas têm evoluído cada vez mais. Né? Isso vai tanto da iniciativa própria das universidades, como por meio de programas de incentivo criado pela, pelas agências de fomento, como a CAPES. Né? Então, eu acredito que nós estamos num nível bem maior do que a gente estava há quatro anos e, com certeza, a gente tem um potencial para crescimento muito grande. Eu acho que ações agora que envolvam é, o envolvimento das universidades, da pesquisa que ela desenvolve com as necessidades da sociedade, né? é, a busca por é, parcerias entre as universidades e os produtores de é, serviços, produtos, a, o meio produtivo como um todo. Né? Eu acho que são formas de é, levar o um desenvolvimento que torne sustentável, é, tanto a, a manutenção né, das universidades, quanto é, atender, atendimento às necessidades dos estudantes, por uma busca de mercado de trabalho mais receptivo. Então, acho que um, um caminho a ser seguido é esse de tentar integrar melhor.